Eu sei que tudo Adore vai ficar, e ficar bem é E as minhas amor, lágrimas as vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem <risos> Yeah Yeah, yeah. <risos> <risos>